E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Opa. Ah, vou fazer na Rimeu, não borbulho. Nego sabe da Rimeu, tenho um orgulho. Nessa cê se fode, mano, o beat é de Detroit, mano. Ah, não faço Detroit, eu faço guarulhos. Aí você vai entender que é da área que eu vim. No futuro eles vão entender essa referência, mas o... Seu Se verso aqui pra mim, não vai causar o meu fim Até porque eu que meu me peço licença, você é o ASP Então mano, eu faço essa aqui, na a aresta Sabe que agora eu faço a festa, um tiro na sua testa Nego, agora cê não representa Foda-se Mano, você é infeliz. Tá travado pra caralho, igual o DVD do Cris. Tá ligado, mano? Eu te bato, mano. Tá valinha. Eles vão gritar, uou, o teu show é parvelinha. Tá ligado que a Gima, mano, é disco de vinil. Cê achou que ia me matar? Mano, puta que pariu. Isso Ué! é o de Detroit, e o meu nome não é pode Te amassar no trap, no boom-bap e até no drill. Ele sabe quem sou eu, você não me conhece? Eu fui na sua casa e vi, você perdeu o morumbi. O mano te deu uma coça, eu estava até por lá. Em Guarulhos, eu te vi, cê perdendo o. Mas era no Morumbi ou era em Guarulhos? Você falou de dois lugares pra você arrancar barulho Você é da fuga das galinhas Mas calma sua rima é LED Tá tentando voar Só que o drone me protege O oh! que dispara? Aonde eu moro o drone a gente derrubar na bala Essa oh! bala não... tem Que muito improvisada Se não tiver bala eu vou derrubar na pedrada Eita porra, você tem bala, então você é o bandidão nossa, que foda, que improvisação Sem maldade da sua gima que nada espere A bala que você porta, você compra em bomboniere oh! <risos> Eu sou MC, a bala que tu quer, só vendi na boca Essa gima que eu te mando, eu não quero seminar. Ele sabe que sou eu, o caralho que vai matar não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer. Você não entendeu que eu vou fazer, a planta de classe é te, te deter, vou te detetizar, já que é um inseto, é esse BP. Você travou, a gima é me merda, você é o MM, sua gima muita merda. Uou!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 nas últimas semanas, rimas em brasa Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando eu tava lá na minha cara sem colar Porque quando me vê você treme A minha frente parece gelatina A diferença do guri para o joelho, a qualidade do freestyle é a potência da minha rima Pra você compreender Vou, faz até tua cara sair pra fora Faz você ter nojo depois querer ir embora Faz dentro em tudo a tua mente a palma fora Vai se fuder. É o que eu tenho pra te dizer, só poste lá e faz a minha cara sair pra fora, eu tô pagando pra ver. Por até agora eu não saio? Eu malo assim, você falou que eu tenho medo do sistema, eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder, você tem medo de mim. É diferente a brincadeira, você sabe que na sua frente eu não tremo, quando eu vi mais ou menos eu dou um round poponete. é tipo as crianças que não ganham, para não queria mesmo. Fala de graça, meu mano, sabe que eu sou sagaz, se você tem o melhor pra fazer, então Vai chega na sua hora e faz Se quer me chamar de criança? É isso, mesmo? Mano, me ignore Logo você, Johnny, que sempre que chega na batalha Toma um pau, se ele fora ah, eu vou abrir o story ah! ah! Por outro, eu te mando cama Você é túvel, é a antiga geração da rima Mas só que você reclama com a nova. Ele falou que eu choro no story Mas que o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story Eu chego aqui e faço história ah! Zelo. Até tirei a máscara, nem né? preciso de máscara Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo Você é a máscara Uma obrigado por avisar, pois não tinha percebido Pois você é dele quando o a é tua boca Tenta mandar uma rima, só prova que é ungido Nossa, ele faz história Por isso que agora, você não entende nem apetece Você nunca faz história, no palco você faz história Pois ele dura 24 horas e desaparece Entendi. Ele também tá pisando que é nem o chuca. Ele não curte tomar um suco de fruta. Só bebe energético, as ideia do truta. Calma, calma aí, que vou vou caixar. Quem me falou, eu tenho muito pra falar. Só bebe energético, só curte red bull. Vai fazer seu e não vai tomar no cu. Eu já tô fazendo com corre sem prata. Você é aqui que cobra, eu acho que ganhou Tirar a sua asa e rasgar com o tsunami. Já que é energético, então cê pega a vibe. Não, por isso mesmo que cê toma punchline Toma um suco de fruta, no verso já expande. Hoje a limonada é bem saborosa com seu sangue. Não fecha com eles Você tá entendendo Conversa mente abra. Cê tá se engasgando E morrendo na própria palavra uh, Nunca que morri Por enquanto eu tô matando Quem diz que é MC Porque não tem o verso se esconde O menino tá é consciente é E nós não temos monster Nada vez essa pique Você até falha Nós não temos monster E eu sou monstro um na batalha entende No verso que agora cê sai água. Na verdade a foto A é Eu te empresto uma água Fala um uh, do trabalho que o sol tu tem Mas eu posso fazer um uh, Aquilo que eles não têm. Sabe por que que eu faço a minha rima Sempre o meu e vou além Eu posso falar do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô que eu tô Fazendo isso com disciplina, sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima. Vem na bondade do vídeo você sabe, hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas pra você eu sou, porque eu trouxe forte. Tá ligado? Eu vou falar que você é um otário, tá ligado? Trutar que eu moto, que você é um salafrário. Decidir falar no trapo dos outros, nessa você se fudeu. Só que todo mundo atacou com as ideias. Quem falou foi você que falou do. É sua obrigação Tá ligado, vou seguindo no tempo Eu mostro que agora eu mato do ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele Cê tá ligado, a ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida Por acaso ela juntou na sua cara As ideias já se contesta, Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa. Você tá levado, você já perdeu. Você é um o seu barraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne, vou fazer churrasco. Não vai fazer, você não pode fazer. Porque minha carne é diferente. Ela tem o que eu sei Até porque você sabe que o bagulho é diferente. Você vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente. Aí. Esse é pior do que justa, braço e facada na costa. Cê tá ligado? Cê se fudeu Manda por cê, cê já perdeu Hoje o Zuzo Zorabila morreu Sua coroa rachou agora a cala Igual na rima tá rachando a cara Porque sabe, tá de zoa Rainha, rainha, rainha, rainha Várias rainhas, nenhuma delas precisou de coroa Eu falei das roupas, eu falei das lindas. É isso aí que tu tem que diferenciar. Mulher, ah, deixa eu falar.